Alô, alô, pessoal, estou de volta. Estou de volta live again. Ok, uh, e tem coisas que tem mesmo que ser o que é que tem que dizer o cabelo de mainado? às vezes, mamé. Uh, ou seja, papé por babia, mas mamé também sempre orgulho na né? parede. É isso mesmo. Live que estava marcada, ou seja, uh, que tinha sido marcado para a semana passada que não aconteceu, e hoje uh, com Lit G vai sim mesmo acontecer. Houve uma questão de uh, fuso horário, ainda não é 9 horas em Bissau, uh, para mim já é 9 horas aqui na Escócia. Por isso, o Lit G estava muito tranquilo, relaxado no cantinho dele, a preparar. Mas ele já está disponível para o nosso live. Entretanto, eu peço a todos que partilhem o nosso Jumbai para que possamos chegar a mais pessoas. Eu vou vos pedir, porque vai ser mesmo, mesmo um live ah, uh, yes. Aham. Uh -huh. Ok, go live with. Já mandei convite ao Manu Lid. Aham. Uh -huh. Enviou pedido e já tenho aqui. Vou. Wow. Manu Lid G. <risos> ok, deixe-me só pôr, uh... O novo Bendrito, Lit G. Sim, sim, não ouviu, não tem mais condições. Ok, perfeito. Uh, deixa ver se ainda estás-me a ouvir. Ter um outro microfone externo. O uh, continua a bem bem? Sim, sim, sim, novo. ouviu. Ok, gosta de que cá não ouviu. Espera aí, deixa de pôr. G. Ok. Espera aí. O nome bem? Manu. E gosta agora. O nome em drito? Não bem, bem. Nove bem. Ok. Me falou, mantenhas. Mantenha, Manu. Li, G. Lubo de Norte. Como a custa? De Antes norte. de mais, contando como a custa. Guintes na punta de boa. Hum. Menino bonito de bisão, menino bonito de caió. <risos> Okay. Wow. Uau! Uh, antes de mais me seguir, se Mané certa a convite. sim qualquer uh, ponto de interrogação, uh, muito obrigado. E explicar tudo o Guintes de Comabo tem tentado a uh, semana passada, mas Luz pregando partida. Exatamente. de visão, uh, Lamentativo. E então a minha pedi tudo guindis que eu conheci a para mandar um coração aqui embaixo E aquilo que eu conheci linda, eu vou ter um paciência, vou seguir Poeta lit -G. Vou pesquisar no YouTube, uh, tenho esse canal e tem músicas também produzidas para outros produtores guineenses Mas pronto, não vamos ter a conversa daqui a pouco Agora por não começar no Dubai, uh, de aos, Manuel. Então, sí. missugar com sa para bundão. Essa pergunta mais difícil é a seguinte, hein? <risos> King Kibo, quem és tu? King tem um menino. King, <risos> uh, yeah. Kibo, como que está a o cabeça a explicar? Não, em poucas palavras, King Kilitji. Por mais difícil que, que cedo, né? Um bom, Lidji e um jovem basofo, persistente. <risos> sim, exatamente. Persistente e um bocado otimista. Um bocado não, otimista, sim. Uh, e um pecador. bajiki catapanga se cabeça, melhor assim. A mim está considerado. A mim bajiki de lalã, precisa de canja, pompo de branco a tipo. É? Vou <risos> de tipo, tipo que gosta de todo o mundo. A mim é um pecador sorridente, não importa a situação. Mas a é um pecador que taria que todo mundo. Não gosta de de, de de simpatizar que tudo o gosta mesmo de procura informações. Não gosta de sibi. gosta de dita. Para servir de tapete, na bom sentido. Mais ou menos, é isso que ele diz. Uau! Jovem de 1,83m. <risos> <risos> que eu acho. Um furtão ainda, um furtão na, na, na altura. É. Manoelito é. é, Desde quando? Que o Cinti Comã, o Tené, veia artística, na boa? Desde que há o tempo que desperta na boa é, é Qualidades Não só de escrever, de cantar Tudo, vem artística na boa Desde quando? Uh, para pa, pa, falar a verdade tipo, Desde sempre um gosto de música Não um está sentir como a nasce para fazer E um motivo Uma das primeiras coisas que impulsionam Ou seja, que falamos Bem, não consegui o próprio talento como a cantar eu tinha nove anos de idade é nós e um dos primeiros grupos que eu fundado com menor de idade na história de Guiné de música começar a cantar num tempo muito difícil e desde sempre sinto como um pude ser artista então obi músicas e tem gosto gosta de, de, de ouvir músicas minha passatempo ou seja minha tempo livre e ouvir músicas ok Litz não nem uma um mensagem de, de, um, de um telespectador que não chama a atenção para claridade na naborosto. Se possível, afasta um bocadinho a luz, sim, sim, sim. Está, está muito rica da, de buscar e torna... Diminuir, yeah. Até que não é própria na forma de... Oh, yeah, okay. Está muito bright, é, muito bom, tenho que agradecer o Juan Jobas ia yeah. um jobas que dica antes não consegue entrar na vibe é, na abertura seguinte vou partilhar ah, para os canais é no Dubai poético agora sim já yeah. no jogo tudo traços sim que sombra de claridade muito intenso ok negócio boa não está bom está bom gosto está bastante melhor Ok, está bom um lits. Ok, estava estava no bill uh, a explicar desde tem realidade o acreditar, o incentivado de como a é vou capaz de ir mais longe na na ram. Ok, em algum momento de boa de boa vida o acha como não esse capa é vou o arrependido ter de é caminho ou ainda não e yeah. a e que é que tá passando muitas muitas vezes na cabeça que na verdade é nada fácil no primeiro obstáculo da própria por exemplo a minha suma cantor e próprios adversários mas se fala aqui de mesmo carreira comigo OK. Uh, Fabiá, a mim gosta de partilhar a ideia o nome sim sim perfeitamente eu não gosta de partilhar a ideia com o Guintes agora, e tem Guintes que pelo menos tá bateu o moral para ver como é que eu consegui linguagem corporal mesmo, tipo pelo menos eu mostrando a alguém coisa criou a falar, que alguém eu tinha, que eu que precisar de papia e tem tipos de, de, de, de comportamento e está desanimado, uma goce. já há muito tempo depois me fazer de música, pelo menos relata, onde falar uh, a fonte da verdade hoje me vejo um homem, grito a Deus, amém e, e um desabafo, tipo, um desabafo aqui música, para ver de sufoco mesmo que alguém passa uh, E que é nada fácil encarar esse processo, bem no civil. E agora, não tenho manga de coisas de fazer, ou seja, não tenho manga de trabalhos como pude fazer, mas assim, decidir encarar na, na música. E que é nada fácil. Apesar que tem gente que tá miste, que estamos tá de durba, mas é que está consegue, para ver como espiritualmente, tentar falar, é me um escravo de música espiritualmente a mim escravo de música como a música está na mim não como na Vanglória, tipo na tenta mostrar como não a mim e cantor 100% que não na busca na perfeição ainda que na verdade a e é nunca a e que música que não fazia a que minha que via não está na grupo até gostei muito embora não... um parte assim suma ah. mundo pedir ou seja a sociedade agora músicas que não fazia no grupo e que é 100% rap havia em irmã assim, quando tá estava música com ela uh -huh. ele também tá com um estilo mais mais lento sim uh, logo uh, e que nada fácil e que nada okay. fácil está pensando em desistir até que não gravou música que estava tá falando assim tempo desde muito tempo na jopasson desde muito tempo na jopasson que é música baseado no fato, uh, fato de fatos reais mesmo Ok uh, e tem um dia que minha primo bem falando com uma homem não não pega outro trabalho não existe não fazia manga de tempo havia na setembro não fazia 15 anos na música eu podia imaginar que idade que idade contenei Uau consegue ouvir Uau wow. sim sim perfeitamente e uh, a idade tenho logo depois me fala homem ela também contribui na batida moral, né? E falando homem oh, que é que está ali. Não pega outro trabalho, não disse a música de lá. Não falar homem, oh, não começa Quanto mais o marca passo, então, história assim que o um, Ninha tá está falando, como é, Quanto mais o marca passo, é vir isso, é uma isso, é uma como é que se diz isso, é, é uma ponto de madeira corre que e tá ficando que agora para o bim me rebatrar, esse grande esforço que vou fazer o desmerece que esforço cuidar que, né? que que não falta mais pouco cada passo cuidar se viu como que que não falta mais pouco Logo lugar também e não continua a fazer logo não falaram assim, o que está ali que museu não fazer do dia para noite não vai não vai gravar uh, a noite espera aí Deixei eu ler um comentário podia a minha cara de show, o de show nunca pode ser fazer é trabalho e pensei só. Colmeia eventos com a Butené, talento suficiente, suma a qualquer outro músico de qualquer parte do mundo Yes, graças é, Mano Rafa, 77, sim, estamos a ouvir muito bem, perfeito E o Jombi, é um visitado para música desde a escola Ou viciado, não pensei aqui, você falar Ah, um viciado para música desde a escola Okay. sim sim, sim, sim. Uh, manga de comentários que goste Manuelito. Misty Misty falou não consigo trabalhos primeiro na rede social, na Instagram. E a partir de, de lá sim. o novo bem que é? não okay. viu bem, não viu bem. Uh, em Chicago uh, o que eu um falar não, OK? pesquisar leio o mas que via... Gosta, gosta. A mim aprendi tanto com mais, com mais novo, uma que quintos mais grande. E então, acho que uma, é como... Não por ter um jumbai. Um jumbai intergeracional. Não, não aprendi com o companheiro. Como pensa com o mais grande, a, a missão que tem que passar boa Não, a mim não aprendi com boa Manga coisas, ok? Então, para aquilo, mistei um poema de boa autoria. li gosto. Sim, Janan, Janan. Ok? E depois narichou a palavra para o diploma. Um poema. Sim, sim, sim. Fogo do meu amigo. Pela inveja virou sólido. Lágrimas sonora. Sujeiras esperando vassouras. Numa tarde sombria, sem camisa, aquecendo, aquecendo no frio, éramos um trio. A bela frase foi pelo rio. Gnomo do meu sonho, de um sono profundo, disse que daria tudo para te ter num segundo. Honesto, não pelo gesto, amigo do inimigo, o mar que sustenta o meu lar. Poeta Lit G. Muito bom, Mano. Parabéns. Bravo, bravo. Esse e é poema de Lit G. Parabéns e mais um bias na perir tudo os seguidores tudo que me acompanharam, se ainda boca até seguir é jovem super talentoso muito humilde mas trabalhador um curso a caminho gostei de boa praticamente qualidade de botar vários não só qualidade uh, do conteúdo mas uh, a forma como apresentas o teu trabalho, a forma como tu te apresentes publicamente, uh, é de uma pessoa que está a fazer o seu caminho e quer chegar muito longe uh, com merecimento e dignidade. Sim, se não quer respirar na cabeça, ninguém quer respirar. A boca está polímpica, a cabeça... É sim. Ok. Mano Litz. Sim. Passa a bola. bomesti. Declama aqui com o canta aqui com o microfone está à boa inteira disposição. A mim, tudo ouvido. Ok, ok. Gosto espera pera, pera, um poema. Um linha poema. Depois, não está declamando o poema. É, a mim, muito bufão, pera, eu aproveitar esse momento. A mim, bufão, a mim, hoje, a qualquer qualidade que eu independentemente de formas de, de comportar com alguém pelo menos e qualidade que ter demais a boi de tipo que me pude falar uh, quem encontra palavras a mim não gostaria de elogiar tanto a alguém sim. A então é isso, calma também. calma assim? está à vontade ok tá na Dungutu. consegues me ouvir, então? Mano. Profeito. Tapada na dungutu. tu, nega na tapada na dungu tu. Ami folgo di joto, ngyutido paquile escuta piscar sol Na junta ropa susu, panka fasi perna sol. Nka labana fonti, Pabiam mandar mandado labana sereno. Moransa na muta nguta kuma medi, si bubi biago pô mata-sebe tá <risos> leba que cota leba cabo leba que fica a mi baleia buansol kati ganpica pica, lhe di <risos> <risos> criol sabe e rimas sabe mano <risos> well done mano lhe o cunsi drena gigi é o concedrinas gigi não não Ok não, não. Uh, está na linha o abrigo <risos> na área a uh, gente na Poupa Luba de Norte na Poupa é sim o lugar que não ocupa <risos> <risos> uh, antes eu vou explicar no uh... Como aqui é surgiu a inspiração para o trabalho? Antes também desse. Como eu escrevi a música? Como eu estou a Como é que você a música te chega? Abó. Como é que a música te chega? Bom. O que você, é que você, o, você fala? A minha. Eu... Uh, eu... Não está a falar graças a Deus não tem facilidade de fazer música que que manga deles até que o civil ou seja a hora que na, hora que diferente ou seja está fazer coisas e é. por ser extraordinário no Rio mas está contra mim sentir como tipo na falta e que me que realmente. Yeah. música não tá consegui pelo menos eu escrevi quatro músicas num dia e que qualquer alguém que está consigo fazer não está falar graças a Deus que mandam fala assim mandado te um gargante que põe riso sua cabeça não tem poema quer dizer, a mim mandar o em uma direção uh, às vezes na música se assim, mencionar papai gente está pensando em papai biológico não mas sim, mamadou se indica que, que sempre está referir. ele é alguém pelo menos co e posicionando. E alguém que educam, ensina, e mostram uh, um verdadeiro caminho para seguir. Para ver como é sempre está é cansado de agradecer, ele Sempre está é cansado de falar com ele. Homem, a minha me não pode fazer isso. Se, se concílios está servindo de cotinete. Se consigo, está servindo de cotinete. E está, está limpando o um ouvido. E está purificando mais o meu espírito ainda. E alguém que está falando, homem se vamos fazer S fazer S que é esse que é esse, esse que pode judaio e alguém que que não deve ter favor me tá falando para escrever música e tá sendo fácil lá ó pelo menos mesmo não é de um bem que não tem assim se mexe a minha mãe que gosta de, de coisas improvisado que na verdade é... improvisação improvisação ele é outro coisa a minha gosta de preparar e gosta faz. de preparar nem para estar em direto assim pelo menos o que pode imaginar sacrifício com fazer está assim na estúdio na escuta de gravação é? de clipe, ele é como no vídeo Vazira, é? <risos> uh, o vídeo louco norte. Vazia daí, Música está muito. Mim. O cenário está bonito, já agora é para aproveitar falar. Parabéns. O cenário está bonito, o sacrifício vale a pena. Muito obrigado. A mim gosta de, gosta de fazer coisas mesmo para valer. Uh, música está chegando a mim, suma. Suma, pelo menos, o que é que. Suma que, que, que não está a falar. O espanhol, né? Assim yeah. que está escrito música. Uau. Wow. Ok. Ok. chamada ali no lado e na canção. Ok. Eu vou fazer Eu vou fazer Não pode continuar. Manga de chamadas também, ou seja, manga de mensagens, manga de perguntas. Mas acima de tudo, comentários positivos. Sim, manga me interrompeu. Continua, continua. Música, Tachigana, me suma. Para mim, está considerando que o talento que acha talento e a talento que eu tenho, a habilidade de a o meu dom, que eu tenho, que simplesmente dom. Logo, um catadif e que está dificultando a maneira de fazer música. Qualquer texto um pude pegar musicalizado. ninguém é bu poema, não um pude pegar, ou seja, poemas que eu fazia. Não tenta fazer, não estive, pelo menos no álbum que eu não preparei, tudo, mas me fazia 12, três faixas musicais. Não... E melhor ainda, Soutora, acusa-se para vir. Ok. <risos> é. a vontade, não me empapiava, é tranquilo. Mano. Okay. Okay. Sem problema então, nenhum. Não está conseguindo fazer. Mesmo. Qualquer texto, um pouco musicalizado. Ah, As chamadas, chamadas para. Na pedi, Guindos que na liga a Lit Ok, continua. Dá Chamada. dá tempo, Guindos? Yeah. É. Ok. É... Sim, continua. E na falou para. Espera, um eu gosto. Uhum. Antes de, de show, antes de impedir um o Alnotinho, sei CD? Mamadou! Obrigado, Lip yep. G. Alá, alá, Brandão. alá. ali grande homem. <risos> não marcaia no, no, no café na Portugal. <risos> ah, yes. Uh, Mano, pera tu dia um poema uh, que não no uh, próximo livro a mim uh, gosta de cantar Amor gosta de cantar Minhas musas Cantar minha musa Eu falando de duas musas Um som E minha canafista uh, Outro E a pátria que eu já não aprendo Que eu já só aquilo que E então O uh, poema que eu me partilhei com o povo E Então mal uma vida de luto. Ok? Sim. E que tudo que seguidores e nossos ouvintes nesse momento. Uma vida de luto. Um horizonte sem pôr do sol. Um caju com com coco. Carnaval europeu. Sem truro Assim sou. Sem a minha musa. Minha vida é canada. Simbo. Minha vida é canada. Guiné. Gumbé. Sem psicó. Nentina. Autista. Sem guia. Nem rotina. Um drugado sem morfina, réplica do louco de esquina, uma vida em constante sina. uma janela ampla sem cortina. Assim sou. Sim, a folha juda. Nasci de viuña musa, nasci de viuña cana nasci de viu teria compara, nasci de viu veja. Sou como um pássaro sem ninho, pior que um viajante sem destino, tal e qual um bêbado sem vinho, uma pátria sem honra nem glória. Assim sou eu sem o teu amor, amor. Um quarto sem cama, um batalhão. Sem arma, um menino, sem ama, o um rosto em lágrimas, uma criança em trauma, uma onda sem espuma, um coração na lama, poeta sem musa, nem fama, um soneto sem ritmo nem rima, tiro no escuro corpo sem alma, manecas costas sem a sua guitarra, assim sou sem teu amor, minha canafistra. Thank you. <risos> muito obrigado, muito obrigado. O poema, o poemas é tão conotativo até que está, está, está exercício mental. <risos> mas, mas, mas uh, nada, nada suma a ser genuíno na que eu fiz. fazia ou uh, que não usa menos. Uh, esforço na criatividade tudo tá ser o mais sábio de gostar sábio de ouvir sabe de... mas pronto gosto me passa a bola deixa o microfone à à tua disposição ao tua livre de fazer o que se cantar cantar para nós não ganha deixa eu sair leal se encantar <risos> bom pera gosto, se Fundamental, ou seja, primordial de um progresso total na tudo âmbito social, com confiança estável, com uma vivência credível, fortificando de algo é o que pilar de algo, guerra e inimigo, estabilidade que amigo, não junta tudo um bias não grita viva paz, problema nunca mais, não tem nomes capazes de junta barco na lama, para levar para bom porto, até data de morto, Superfia, posta, se o porfia se cacete um presta conta, não sei do país exemplar, fama na camba mar terra sabe sol na yarde, trabalhos na Pachari amontões na disparcia contentamento com um volta e meio sorrisos reconciliação com juízo guiné nascer um paraíso reconciliação de guardar e garantia de estabilidade não fazer que vontade na fundo de coração é que salvação desse querida nação baseando na religião por donde ibe de mantenerme o percurso de dia a dia No segmentar monestia Procuramos uma via para esquecer tudo e todo Para construir Nova Guiné não deco coisão, no não No natar, vai de no comer não acabou no baia, no, bar, no... <risos> Oh, no internet! Oh, no! Útil, se fora nós algo de bom No copiar notícia o dirigentes, voceiros futurista Vou utilizar vista para desafios e conquista Cusas Mangare. Ah! Cusas Mangare. Mano Lito de, não, é... não gosta de vai, não gosta de bom... do na música, mas sempre com uma preocupação de de chamar a atenção, de despertar consciência. Coisas que está bem coisas que não pude fazer direito é isso que faziam com que me identificar com o trabalho facilmente muito obrigado ah. muito obrigado Parabéns, uh, que na verdade <risos> que na verdade o valor está a perder me estive a tocar em assunto aos um dia jovens mais optando a fazer um tipo de música para chamar mais atenção a camadas que folga é, a hum. minha missão é consciencializa a sociedade, portanto, nunca por hoje. nunca lá. Eu, eu, músico. Uh, então, A minha música, não está usando música, só uma montanha mais alta, onde é que eu pude firmar para botar bano Agora, nunca pude hoje na minha vista, que não passa. Uh, uh, nunca, nunca, Fica indiferente Nunca opina. Apenas, para ver, a minha música está tendo saída. Assim que eu gostaria de escrever né, textos, não gosta de fazer saída mesmo que na crítica mas na crítica depois eu mostro a saída já é uma crítica construtiva Exatamente muitas vezes outros aha Cusas e chamar as para vou tempo paciência vou deixar ali ali lit... de pelo menos só para mais meia hora comigo <risos> internet visou jura e chamar eles para lit... ok ok uh... ok lit... yeah. lit... ok lito está e a chamar de que eu apaguei coisas tio e tio e passa infelizmente internet jura mesmo e exatamente a mas a boa o grande continua um dia não é mudar aquilo terra para melhor, não é mais? Guiné-Bissau tem que, tem que ser, tem que encontrar caminho. E a é nossa que tem que fazer caminho para PC o que é nossa nome, isto. Não manda Lit G novamente, convite para entrar. Aham. Uh -huh. Ok. Isso. Deixa eu ver. Ok. Ah, uh, que os assistiu ainda. <risos> ok. Lito de ali. Ok. E aos e dia da África? Uau. Wow. Está aí é tranquilo. Que os assistiu e passa. Lito. Ok. <risos> Mano Rafa, obrigado. Atei. Litz, continua. Continua o raciocínio. Yeah. Ok. É uma música, pelo menos, e formas de mais chamar atenção. Agora me preferi usá-la de uma boa maneira, ao invés de. Que manda a mim que eu gostaria de ostentar a música para falar com o mantém cara, caro ou chama mata bem na fera. A mim gosta de. Minha missão e consciencialização a sociedade. A mim gosta de coisas reales. Que manda na minha música, sem assim, catatícia, que tipo Não com uma. Cara, que se linha, que na verdade, e tem diferentes tipos de linhas. Exato. Eu sou uma, por exemplo, na Artistas Plástico. O nome? Sim, sim, sim, perfeitamente Artistas Plástico, e tem aqueles que tá escritar... E tem diferentes tipos de artistas, e tem outros só graf... grafitas, assim, e tem outros, pelo menos, só planta de casa, e tem outros artistas que elas. Lhe... Só e desenhos pornográficos. Quem que tá a fazer? Desenho pornográfico. Portanto, eu não falei que artista. E artista? Que ele via, que ele pude, que ele a é. habilidade que ele tem. Agora, um não é mais. Mim, a minha via com um ódio é como. A, não pude chamar mais a atenção. E para ter vergonha própria a família e para a comunidade que está em volta, aqueles que precisa Não tem que estar dar eles uma mensagem mais ou menos que não encaixa é perceber como. A. Tal, ou seja, é -se realmente está a cumprir esse propósito mesmo. Ligia, Muito obrigado. Falar ideia. Obrigado. Mano, uh... me se pediu para fazer um refrão de falar me desse a best, Put tu <risos> fala desce <I'm> a best, <risos> só que tem a palavrão um bocado <risos> meninos estão na linha meninos não fazia parte fazia parte de underground Você e agora é uma escola aos poucos é e mensagens o cara consegui acompanhar mensagens eu sabia e tio que se mangarela <risos> é tipo esse assim frão Litz não é falou uh, o CBA pronto orquebo na trabalhar uma fazer coisas com essência ninguém quer poder tirar boa essência de que é como cedo uh, apesar de como há, no mundo de negócio o mercado não está a falar segredo e arma de negócio mas também o contrário não deixa de ser Uh, certo Ok que é como, que que como... como se falou que é a seguir o como... é uh, muitas das vezes não tá pensa alguma se nosso conditivo para não apresentar no trabalho só hora que está pronto que ela não salvaguarda mas não Partilhar para que o trabalho também pode ajudar com que públicos com cebolinha. se um dia alguém tenta plagiar a bolinha, automaticamente, os seguidores mesmo que não falam, não, este trabalho original, originalmente é do Lulite G. Este trabalho é do Clayson Clayson. Este trabalho é do Emílio. Esta linha é do Emílio. Percebes o que estou a querer dizer? Então, por isso, eu vou, eu vou partilhar contigo uma obra o uh, um trabalho que vai dar título do meu livro que vai sair daqui a dois meses Ok sim sim sim gosta aham uh -huh. diz diz papiá papiá não viu? Uh, o papiá é uma coisa que toca logo lembra como fazia um trecho assim na minha poema um uh, reclamar Ok forte mandado te senti gargante que põe riso cabeça minha totona fresco sumaiago de na mês de novembro minha papé como pancami de braça de fogo na gilera para que esquerdo que acaba na mercado um nega sexto man prefiro olhado pânia borgonha acolhado como pancapos tema pito para bela baremo na tarda como assim, camis que fica atrás, com baita <tos> uma farda. Inclui. Se eu não há dinheiro, não destino. E para ver, não tem mão. Se eu não há dinheiro, não destino. E para ver, não tem mão. Tem um coisa com papel ali muito importante. Ainda é um que eu vou mostrar como pelo menos que eu, papi, ali, é necessário segundo. Ela como fala ali sim para ver como é, um que na verdade noites cantamos te desanima minha papa acostumou a usar essa frase assim tá falando acabou tá uma braça de fogo o põe na gilera para ver o que acaba no mercado quer dizer não tem a força de inspira pancata man tudo que eu escrevi para tem noites sentar tá rasgando em próprio folhas assim e tem noites sentar tá rasgando folhas assim e falando o sinto inspirado escrevi que acabou que me fazer bom não consegui fazer acabou falar com uma nau na pera or que oportunidade vem surge falar oportunidade hora que surge e tá bom Piauí altamente preparado para assim conseguir realmente fazer executa que que tanto que espera mas do nada oportunidade surge porque bolambo tudo bom, arquivo arquiva bucana acompanha que tempo que acabou na vinda resposta hora que o futuro na punta ou seja o que presente na punta o que é o futuro vou falar o que não tá passado e que a passar que punta automaticamente na que até conseguiu pegar o suma... Pobre, é papo, e escrevi poeta também. E músico ao mesmo tempo, sim. Não fazia o que conhecia. Quem, quem, quem que bupa de dor? conte Quem que tem que venido? Marculino, Marculino, Marcolino. Ele é muito conhecido assim, por de famílias e tudo mais, ele é bloqueado. Suma que garante está falando, é, sofrido está para definir algo. Tudo uhum. que ele está fazendo, ele está fazendo. Logo, eu senti como E necessário um continuar persistindo, por como é? Essa é a obra, de minha pai. Tudo com o graças a ela. E graças a, a tudo que está em volta, que está falando. So keep strong. Yes. Yes. Forever. Stay strong. Orei. Right. Ok. Lito. Na forma, é. o próximo poema que na partilha com E poema que chama Pedaço Teu. Okay? E o poema que eu escrevi também na duas direções. Eu vou ler, mas eu vou me sentir arte, eu sinto flor, eu sinto poema, eu sinto poesia dentro dela, ok? <risos> e, é... Eu sinto yes. senti... <risos> pátria, e eu sinto musa. Uh... Eu sou a partícula ínfima, a célula e a molécula tua. De ti, quanto mais longe, mais profundas são as saudades e os desejos Amo-te incondicionalmente, pois sou fragmento distante. Cada noite que a mim cai, levanto e enfrento o silêncio que aviva o dilema poético, a eterna ânsia do papel branco. Por vezes com inspiração em sulavanco, tantos murros na ponta da faca dai, tantos puxões de orelhas da vida levei. por ti, tantas salivas e insônias encaixei, por ti, tantas batalhas com alas travei. por ti contra gigantes e titãs, lutarei, por ser fragmento teu.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 Calar-me enquanto sofres Nunca Eu sou Um pedaço teu <risos> E posso ler este poema de, de baixo para cima Agora sentes de baixo para cima Sou um pedaço teu Calar-me enquanto sofres Nunca Musa e pátria minha guiné bissau choro, canto, grito e resisto, cai, mas levanto e insisto. É o amor que na alma dói, o amor que eu nutro por ti, por ser fragmento teu. Por ti, contra gigantes e titãs lutarei, por ti, tantas batalhas com alas travei, por ti, tantas salivas e insónias encaixei, por ti, tantos puxões de orélia da vida levei. Tantos murros na ponta da faca, vai. Com aspiração e a Eterna ânsia do papel branco. que viva o dilema poético. Levanto em enfrento o silêncio. Cada noite que a mim cai. Pois sou fragmento distante. Amo-te incondicionalmente. As saudades e os desejos. Mais profundas são. De ti, quanto mais longe. A célula... E a molécula tua sou a partícula ínfima. Emílio Tavares Lima. Mano, não passa a bola. <risos> é muito, muito, exatamente Admiro-te muito, para falar a verdade, sinceramente. Admiro a sua forma de declamar poema e tudo mais. Sério, sério, sério. Oh, é Estamos, estamos na mesma linha. Identificamos-nos um ao outro, então...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 passou a bola, mano. Poeta amigo. da rua. Me encontro debaixo da sombra das vossas sombras, ramelga das ondas, debaixo do rio jeta. Com a vantagem de traçar as metas, as minhas puras e belas frases, rejeitado pelos rapazes incapazes, estagnados nos fases. Sou caminho para o pergaminho da vida humana. Fui humilhado. Internet. Termos saindo da geladeira. Colocadas nas prateleiras. à beira do horizonte. Fictício. Uau. <risos> Uau, mano. Ei, internet na pregar partida mais uma vez perdemos um bocadinho <risos> <risos> Ok Mano, Lidia, acabou cair Temos paciência, vou sograr uh, Orange, Bissau, não penso em Orange uh, Quando é sograr na comunicação É momento da parte revisão poeta Lidia okay, caiu, mas Não, não, não, não Cusatinho, cusatinho Ah, <risos> ah, ah e ah uh, eu estou muito mas muito feliz com essa possibilidade com essa uh, decisão que tomei uh, de poder falar me pensar como a... e assim é que não tem que fazer passagem de testemunho entre uma geração com outros a mim está vivi a oportunidade tendo sorte de viver tio mas tio de fonte de quintas garantes uma módulo se lá o medo uh, conduz Tony checa é minha mentor uh, quando digo que é o meu mentor é mesmo no verdadeiro sentido de palavra e uh, vivemos uh, perto um do outro em Portugal durante muitos anos uh, tem tido uh, tem tido a oportunidade de sentar com o Tony para corrigir os meus trabalhos, indicar-me os melhores caminhos. Então, tenho a obrigação também de fazer com os mais novos e dar oportunidade aos mais novos de poderem ganhar a confiança de irem além e poder uh, ter coragem de um dia uh, poder também passar a testemunha para as gerações vendedoras. Só assim podemos continuar a cumprir a nossa tradição africana da oralitura. A nossa cultura, antes da escrita, a África já tinha, já tinha mantido uma tradição oral que vinha de muitos, mas muitos anos. Uh, não griots, não judios, não contadores de história, não donas próprias. Antes não tinha a internet na Guiné de noto em assim, tá a à volta de alguém grande mais grande ou mais ditos na conta história para contar histórias com meninos tá a seguir, cor e -se salteário na conta dia seguinte a se acompanhar -se. mas a uns é valor na perda então não tem que usar novas tecnologias de comunicação de melhor forma que por ser não para o mal a menina ninguém não na live de barra discutir ou mal ou isto e aquele outro não a uh, manifesto uh, o meu desagrado da minha maneira respeito quem o faça de outra forma mas uh, essa é a minha linha é o que eu gosto de fazer e, e estou a aprender a continuar a fazê-lo sei de... Mamadu, muito obrigado mano. Uh, vou novamente Clayson uh, vou perigoso na caneta juro traço para diante para trás ah. mano é, é é um exercício é um exercício que eu tenho feito com muito trabalho mesmo mulheres na parte e dá-me gozo fazer isso trabalhar e ler ver os poemas e uh, não é fácil dar trabalho e leva o seu tempo para chegar lá mas com, com o trabalho a uh, todos podemos lá chegar ah, Deixa-me ver novamente, mano. Ah, poeta. Lit de Aham. Aham. Mano, o cara cai. Okay. ok. Não está a caminhar muito a passos largos para. a noite? Mano, lit. Ok. Gosto de é. deixar a palavra para o dia orange, misti, cortando fala. É que não acordou, fala agora. Gosto de deixar o microfone. Vou parar de falar. deixa eu falar. Aham. Mano, Lito, me orco, pelo menos o decidi, é... vai descansar, vou contar, para o piano de Lubo de Norte. Lito okay. de coca, tem paciência. Não, não, não, não, não, não. <risos> ok, ok, ok. Ok. <laughs> uh -huh. uh, mas pronto. Calquei... A OCD da África, 25 de maio. o maior desejo, não só para a África, mas principalmente para a Guiné-Bissau? E para a próxima semana, no Canabá, para junto, e na vencer o Dia de Meninos, 1 de junho? Qual que o maior Sim. desejo para a África e para meninos africanos? É ficarem fazendo a música que fazia para criança e depois nota outra volta sempre gostaria de cantar melhor forma de responder meninos e flor a nossa jardineiro mostrar a escola antes do mostrar o dinheiro e do calco tudo amor lembra Ibu herdeiro antes de segundo sempre e primeiro Cabo seta para é crescer não um fala balear bocado Crianças Quilas e Flor Cabo optando a Suti Cuida bem de ela, suma e algo de pute, meninos mereci. Tratado bem. Perseguir na escola, para cair cedo zé ninguém. Sinal faz se bem, mostrar caridade, contar para a glória. E gigi bondade, apoiar na tudo que acha que tem habilidade, se na joga ou na canta. Conciliar para sangue, rapiar, nunca vou fazer pé panta. Fazer pensado religioso, mostrar quem que é, para cair cedo invejoso. Se não falha na educação, não está na contribuir para a decadência das nação. Infante, criança e um sufoco mais profundo antes de não ser o homem. Não passa na infância. Portanto, mano, é circunstância que não abandona meninos. Se a não é confia eles que no ninho. Que é e basta sofrimento de não estar tá ali bez, prenda lata na garganta. Busca aquilo um pés. Nessa <risos> é turno, nessa música. Apesar que é a música que eu faz tanto sucesso assim com a é gente mas preferir de um vibe mais... <risos> Mas lá está... uh, que é que O meu né, maior desejo uh, sou um homem que tem espírito humanitário mesmo. O uh, meu né, maior desejo de África Unite, ou seja, povo níausis e um povo maravilhoso. Agora que é que compreensível como? Ora que tem até de outra tem também até maldição de de se calhar. <risos> A nossa não tem tudo para ser o que realmente não mexe eu consegui eu não consegui o meu muito bem muito bem Nós não deseja força e coragem para a juventude guineense uhum. e não continuar sendo que povo maravilhoso e o tembora a aos a um dia coisas que, que, que está na parte da nossa sociedade que é temba mas e aí tá batido que é evolução evolução a Aussie tem coisas que está constatado na nossa sociedade que é normal, mas a gente está a interpretar que é uma coisa normal. Sim. Não, cocaí, cocaí, Manu. Não. Ok. Uh -huh. Sim. Yes. Uh, Manu, Ligi, você vai dar um bocadinho. Quando falava a uh, manga de coisas que acompanha a evolução, que cantava consigo não nossa no sociedade mas a gente gosta de tomar para normal mas e normal podia é, fazer parte do processo de evolução a partir daí não deixar de e a continuar vezes imita remenda remenda o que não está nele e tá tirando próprio de uma cultura não tá passando não adquirir um outro cultura e tem gente que tá conseguir ou seja que tá está que gosta de, de, de mim está na pobre de sociedade guineense yeah. pelo menos de camada jovem e tem dias que catacude e bom não ser o sensato formas de cujo pelo menos 5 que nona é seguir ou seja quem que o nome lida com é o nome é mãe. Sim, sim. muito bem e yes, é a seguinte espírita de cromos da noia mas só que o que é que não pedi para Deus e abençoar Guiné-Bissau e a juventude guinense e bom não percebi um coisa de como quem está que marcar passo só que por falar para Deus guia esse passo quem que está marcar passo automaticamente e não fica para trás, ou que o marca passo que por falar para Deus e guia o passo anda é deseja muita força e coragem para bom é, a é de tipo pelo menos que está que está jube para fora, mas sim o tendo a enxergar o coração sumaltíssimo altíssimo se não fala por falar. Quer dizer, o tachube para dentro, não para fora. E de coisas mesmo com a de Miranca, porque na verdade a gente está sofrendo de discriminação, preconceito. E tem gente que está empoeirada assim, gosta de usar brinco, porque a mim me basou a fumar um craque. <risos> <risos> então, yeah. Às vezes alguém que está. Alguém que tem porta CDS e com uma. Não yeah. gosta de. Não gosta de confundir alguém, para a mim. Não gosta de estudar alguém. Não gosta de, de. de viver. Suma, por exemplo livre E internet a internet visual me sentem poder primeiro Manoli e yeah, é do Núbio Aham uh -huh. e é no garante também pé investir ou seja para foca na no nossa que ela tá fala assim dirigentes peus eu outros a vista para desafios e conquista no dirigentes que é ir fazer é ir começar a apostar na jovem que na verdade quem está falando jovem jovem é que é futuro jovens e é presente crianças é que é futuro <risos> muito certo muito certo leads <risos> <risos> a ah, internet visual internet na ok leads Leiteg yeah, e a falar no falaram uh, que raramente quem que está pensando com algumas jovens e futuro. Quem está preocupado? Ah, não, juventude e futuro da nação. Não, mas juventude e futuro, juventude e presente. Uh, crianças e futuro de nação. Então, não tem que dizer Leiteg porque acabam de ser assassinados. Poeta, yes. Amanda ah, Yamanulit G., convite. Ok. Aham. Uh -huh. Ok. Sim, Lit no falando erradamente, a sociedade está a falar, não jovens e futuro de nação, mas jovens e qual é futuro? Jovens e presente de nação crianças que futuro Ok não para repetir hum. o menino yeah. por assim não sabem a falar alguma errada me... não não não internet a missa entender como primeiro que é que não tem que melhorar a visão internet claro que uma escola saúde e é fundamental mas os nem saúde nem escola o que por tênis o na tecnologia, de pontas o que a energia o bom internet Oi, não. Ok, na espera com mano, é, não consegui ouvir. Ah, ah, mano, Lid, pecavando seu raciocínio. E tá, ok, Lid, o que. Ok, é, infelizmente mano, cai, mas um ano lit de cair mais um mas uh, pensando em ter um bom sumo de mensagem que o uh, lit deixa não só para a nação, suma para não governantes e principalmente uma mensagem musicada para crianças a uh, paria da África e mas vou tentar uh, mais uma vez por é ok yeah, e a rede rendir a confusão e yeah, a pera... ok mano tenta entrar outra vez e yeah. e desta vez uh... a yeah. mano e a yeah, rede me se pregando partida mas para não é deixou e deixou o microfone e não só ou por declamar ou comandar o raciocínio, mas vou explicar, minha pergunta: gosse, como inspira para escrever é mais recente de trabalho? Como aqui surge a inspiração? E por dar um bocadinho de cheirinho de refrão de. <risos> de mais que... que na verdade, é yeah. yeah, que na verdade a minha tudo músicas quase, não tá pessoa, verdade a I mim mean, tentar conseguir escrever coisas imaginários so, assim mas está baseado na realidade o nome uh -huh. perfeitamente oh não ok e uh, sempre que lhe ponta-se pontuação ok mas não serve volta sim não é Yeah, é não é não ok ideia e surgiu foi um sexta-feira e na Dakar contra estava na Dakar um para para pensar lembra e informações que que recebi lá e tudo mais e com notícia boa nada agradável sim decidi fazer um fazer lo banadril embalar e tocar lá simbalar só como mais na tirar o na fazer no estilo que mais não representa que ser o que mentir mentir e tem um bocado de jambadão. E tem drill, sim. Uh -huh. E tem bumbos de, de, de coisa. Como é que se diz? Tipo afro, sim, mas mais lento. Yeah. Lugar se fica estilo um que coisa logo um bim. Uh, a milubo. <risos> <risos> a milubo. E só para gente sentir grito, percebi que lugar que ocupa. Yeah. Ultimamente. Ultimamente tinha músicas vários mercado. Agora, e tem gente que mexe? Pelo menos tipo Desfocando. Aham. Uh -huh. Sim. Não. Não, internet. A nossa turma, não raça por não acabar a história. Ok? Chamada, chamada. Yeah. Uh, pede bufantes, pede chamada, pede chamada YouTube, louvo de Norte a Sul, música. Depois também, regressa, um tarvaje música, com Hã? Não. É que a continua, continua gostando obviamente. Ah, sim, sim, sim. De lá ele decidi fazer, ele muda alguns um, versos e uhum. substituí-lo para ver. tem problemas que bem ultrapassa se o meu cá não achei que tenho necessidade de usar na música, aquilo que não está na vida realmente, que não está na mostra, que música. Uau. E por um cheirinho de, de música? Aonde o cabalourão, ao longo do processo o motivante ao subida de gang na né, jubi mundo bisseu coca chigão bro vim de futuro cocotas deseja pão pão comprar de mim próprio neurônios do freebie se impara se eu peça mal para mim nega bapa fuck you um passa berras do contigo ali um perdição no pão que acaba ali ei então no boi come on ah ah e caninho sacana de paja cuna tenta bintajan abu gosta de baripaja bibica na amistaja Bom, vou pusy song in de mass, the mean natural cabby nath, ras, and capi de ma boss and ya trash we the abre gas. Bro, the motherfucker studu kun simp we sing ya meal gym un sing a sing Canada. Lady Saul Lee Canada Oh no Oh internet <laughs> Vai ler G. Ah, oh, continua, continua. <laughs> yes. Uh, <laughs> e agora, o refrão. Lobo de Nortina pupa, FCBK que lugar que não ocupa, AKA lugar que não ocupa. <laughs> lugar que não ocupa. Lobo <laughs> de Nortina pupa, FCBK que lugar que não ocupa. Ele <laughs> lugar que não ocupa. <laughs> Não massa ninguém pra subir no topo Na jato de rap, nigga, a piloto Qualidade e caos com tenel Caú com sina comendo a camela E canome misto e dinheiro o é um puto, mim fura, fura boca, imagina Como é que não conseguisse alguma gatinha Só pensa a os boiara Presta atenção na história com Nanara Família está flancando baliba. balibá Ah, não tão bom, tão bom. Oh, não, internet. Manolito. Uh, pessoal, não está perante um talento nato, não está perante um jovem com qualidade extremamente, extremamente acima da média. Uh, pensa com uma... Alguma... Aquilo uh, que, que tem a OSBA ainda que eu consigo ou que eu de seguir, paciência, vou fazer favor de acompanhá-lo, vou incentivar lo vou partilhar esse trabalho uh, para mais seguintes oportunidades de consigo, uh, não só esse trabalho, só uma mensagens que está por detrás. Ok? Assim, a é pedido, do fundo do coração, para podia... Ok. Mano, bits. OK. Nobody notinha papo. Ah, internet isso. OK, mano, tá aí? Espera aí, sem tapfish. Tá OK. OK. OK, encana. Okay. OK, boa. Mano, é pá. Estava na pala, na papia. Papier Ibointes, Fabia, não está perante um talento muito acima da média. Tu és um talento muito acima da média. Nunca te des Nunca deixes de ser a pessoa que és. Ah, não percas a tua essência, acima de tudo. Muito obrigado por uh, por este bocado. Apesar de internet tentar pregar no partido, me de mais tempo, Pabu. Fala Bush para mim que é quem que engapou ao Microfone estava disso ou para ter para os fãs e seguidores deixar micro áudio exclusivo? Ah oh, não, não internet divisão, ah Orange e é pena que poder processar a para ver a amiga cliente né uh, mas a voz que está na visão vou ter um paciência vou até reclamar para divulgar o que melhoria que pode fazer uh, ok na tentação e se litigia e despedir de, de, de público e se últimos palavras e depois tudo que com acompanhar Mano leto. Ok, é. microfone de boa. Microfone de tá fazer música. Eu amo esta música. Hum? Eu amo a tua música. Eu amo o teu trabalho. Mas pronto, está à vontade. Faz aquilo com coisa. Microfone e, e totalmente de boa. Ok. Mamadu, pedi para eu cantar Salimatu. Lit ah, de... uh, ok. Ah, uh... <laughs> não, internet visou covozinho. Guilherme, ok. É, já enviei novamente o convite a Litz. espera alguma Assim que Litz chegar, me enviar, ass... naquela boca, para poder ganhar tempo de papel, ok? É... Sidi, espera como uma... é. Litz, sei. É pedir um pouco para cantar Salimatu. Ah! <risos> Salim, salim, Bupape Bupape kuma sopantubi ali na curaçou Kumakunavivi simbou Salim, salim, matou Bupape kuma sopantu, ali na kuma Kumakunavivi com Oh, não, show de bola, <risos> Não. ruas da Poeta. Sali, sali, e, e, a família renova. E yeah, agora sim. Já cortei na canção. Oh, e yeah, a internet, internet me se prega no a mano. Quentes na cantana, música na na mensagens. Visionar ali Yes. É, poeta e fora. papel a, a a mim bebida o papel com a a ainda por cima um coitado em cá tembalor uma com a casa cuba talvez só se um com tal tempo de seco chuba catachubi salima tu a minha agora de como a campo de fazer com a paixão já perdiu para mim bebinha mundo cabá, a me cana no cabá, o velho com certeza não toca convencer convencê com o papo que ele é de job, o papo é brabo, mas que dogue fichado, como assim voltar para a na vai ser tarsado se atitude de sangue meio meio estressado a abonhar amor custa minha pé para tu vi para mim difícil, mas que engoliguja a mim cristão batizando na bairro da ajuda a minha mão, camis, tu vi para ba ajuda <risos> Legi, olha, <mano, mano>. opa <risos> Olha, eu vou ler o, o comentário do Astro King. Ruas a uma poeta. Porque tem como que Deus abençoe, ninguém nunca podia amaldiçoar. Como é que surge a inspiração para Ah, não. Ok. Bom, é, lit de não ouviram é, apesar de se internet não bloquear é, mas não é diz, é, é, minha apaguei a mãe em alma está muito cheio está um espetáculo um show de bola o um momento de partilha uma benção muito muito satisfeito com, com a oportunidade de poder partilhar a a minha vim de deixar voz com declamação antes de de me despedir, en espera com uma na política litigia para últimas palavras. Uh, poeta litigia. poeta litigia. Ok. Mano litigia. Ok. okay. Uh, vou permitir. Antes de me despedir boss, de uh, quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui pela vossa persistência e a vossa paciência de poder aguentar mesmo com a queda, a queda da internet. Entretanto, eu vou dizer, não me peçam explicações. Mas queria fazê-lo com liturgia aqui. Deixa eu ver. Mais uma vez, poeta Lite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 da mansidão dos pelicanos à beira-mar, contrastando com o verdejar dos mangás de rio Cacheco, do ritmo dos tambores, balafons, tinas, corais, cicôs nas noites de luar, da beleza das mulheres guiniense, do serpentear do estuário do saltinho, da brandura de rio Jepa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 Falar-vos, ei, do carnaval da minha terra, da cultura bijagó, balanta, manjaca e colupa. Falar-vos, ei, da importância de setembro para o meu povo. Falar-vos, ei, com doçura da terra que me viu e vos viu nascer. Também da hospitalidade do meu povo. Disso, sim, eu o entendo, compreendo e orgulho-me de ser um filho da Guiné-Bissau. Muito obrigado a todos e sei que tenho o poeta Lidji aqui agora, a quem enviei o convite novamente para as suas últimas considerações. Ah, lito de mano, ok. Deixa eu ver a ah, internet. <risos> Mano sei de mamadu obrigado mano não está junto <risos> olha nunca alguém tinha me dito isso, é demasiado giro <risos> ai ai eu gosto gosto de Mano Liti estás aqui uh -huh. mas se não é juda Ok agora vou lá G Aha, uh -huh, unable to join. Yeah. Já não me deixam enviar convite para Manuel G. Manuli G. Uh, Sunobin uh, envia um pedido para via Instagram Canadian mandou o pedido novamente. Uh, de tanto envias do pedido, gosta deixar mesmo uh, mandar o pedido. Ok? enviam uh, enviar um pedido para poder setor por despedir de público e foi tão bom pensar vou desmissar o palavras nada que okay? mensagens mensagens grande homem grande músico Ok Mano Ruas a mal mesmo <laughs> Ok. Muito obrigado a todos. <risos> Ai, quintes na como mais tem que repetir. Nada melhor que isso. Acabaremos com um poema que nos identifica. Boa. <risos> ok, tenho grande admiração, Mani Emílio. Oh, obrigado. Esperto da Costa. <risos> Gosto do teu nome deixa eu ver se Lead G, ok, Leads, uhum. não, yeah, ok, é mais uma vez misturando nome de Leads para vianciá Kumar a também e teve muito gosto em estar ali é, e foi que muita pena a ah, semana passada que consegui ali mas por razões muito alheias a sua à si vontade e fazer de tudo para estar presente mas a falta de energia na visão na na Sibério fazer com que sexta-feira passada não consegui ter não e então de lá para cá ah, não tentar não remarcar e aos não teve Uh, quartos e baixo mas não consegui ouvir soltar alma da rapaz seguinte muito jovem na sua terra idade começou já muito novo ainda mas com quase 15 anos na lida no mundo de música uh, mas com uma pureza uma linha com a cabeça bem assente, que aqui é nesse então uh, e foi com muito gosto Continuação de um bom dia de África para todos nós. É, não tem que ter fé, não tem que trabalhar, não pensar África para uh, não continuar a uh, trilhar caminhos para não segurar futuro de nova geração. Para não ter tudo para ser um continente estável, seguro, um continente capaz de segurar e andar se pé. Não de não não de terceiros. Para o que acompanham, você eu minha mantenha do fundo do coração feliz noite noite gostoso sabe-se o o tudo amanhã nas talimás com você com a pequena poetisa a Maitana Freire e sexta ah, sexta não sábado sim está com o Michel uma escritora, escritora brasileira até lá não te sabe da Costus mesmo, Borigo Fui.